Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma coisa aqui muito simples para vocês. Vai ser um vídeo muito rápido. Tá? E a ideia é sabe, ensinar vocês a diferenciar o falso cruzeiro do sul do verdadeiro cruzeiro do sul. Muitas pessoas, quando estão começando a conhecer o céu, elas confundem demais essa constelação do falso cruzeiro com o cruzeiro do sul. Então a intenção desse vídeo é mostrar para vocês a diferença que existe entre as duas constelações. Então é o seguinte. A fal o falso cruzeiro do sul... Ele tem esse formato aqui, e ele é composto, na verdade, por duas constelações. Ele, ele, faz parte da, ele tem a Carina, tá, que é a quilha do navio, e a Vela, tá, que é a Volans, no caso o nome original dela. Essa constelação do navio ela é muito antiga, ela é chamada de Argos, e por ela ser muito extensa no céu, ela foi dividida em várias partes, como Carina, Popa, a Aquilha, né que é a Carina, a Vela, Pixis, que é a bússola, tá? Então, é, uma parte da vela e uma parte da carina formam essa falsa cruz que dá a impressão que é o Cruzeiro do Sul. Mas, na verdade, não é. O verdadeiro Cruzeiro do Sul é essa aqui, ó. Olhem bem a diferença, tá? Vocês vão avistá-la da seguinte forma. Quando vocês estão com o braço direito voltado para a área onde o Sol nasce e com o braço esquerdo voltado, para a área onde o Sol se põe, na frente de vocês estará o Norte e nas costas de vocês estará o Sul. Então na parte Sul vocês se voltem para o Sul e vocês vão ver o verdadeiro Cruzeiro do Sul. Nem sempre ele está no alto, às vezes ele está um pouco mais abaixo, às vezes está um pouco mais deitado. Mas o que vai diferenciar o Cruzeiro do Sul do falso é essa estrelinha aqui, ó, a intrometida, e essas duas outras estrelas aqui embaixo dele que elas, na verdade, fazem parte de outra constelação, o Centauro, e ela dá a volta no Cruzeiro do Sul. É uma constelação muito grande também. Certo? Nessa constelação do Centauro, essas duas estrelas aí, a Alfa do Centauro é a estrela mais próxima do Sol. E é, na verdade, um sistema múltiplo. Tá? Ela não é uma estrela solitária, não. Ela tem, é um sistema de várias estrelas junto com ela. Ela está a 4,6 anos-luz de distância do Sol. O que quer dizer que a luz dela demora 4,6 anos até chegar a nós. Ou seja, se ela, vamos supor que ela exploda. <risos> se ela explodir hoje, a gente só vai saber daqui a 4,6 anos. Porque é o tempo que a luz dela demora a chegar. A outra estrela que está ali é a próxima centauro, radar, tá radar. Ela é a estrela que é um sistema de estrelas. Assim como a alfa centauro também é um sistema de estrelas, não é uma só. A próxima centauro é um sistema de estrelas também. Então, só para vocês não terem mais dúvidas. Para vocês reconhecerem quem é o verdadeiro Cruzeiro do Sul, é só procurar por essas duas estrelas aí, que são também conhecidas como as Guardas do Cruzeiro do Sul. Tá ok, gente? Então, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham tirado a, a confusão. Ah, sim! Outra coisa, esqueci de falar para vocês, que se vocês prolongarem o braço maior do Cruzeiro do Sul cinco vezes, vocês vão encontrar o Polo Sul Celeste. E se vocês projetarem esse ponto para o chão, para, para o solo, vocês vão ter a direção do polo sul terrestre. Lá no hemisfério norte, eles têm a estrela polar, que marca exatamente onde é o polo norte. Tá? Aqui no, no, no hemisfério sul, nós não temos uma estrela assim muito forte, muito boa, para mostrar o polo sul celeste. Mas é só prolongar cinco vezes o braço maior do cruzeiro do sul e vocês vão encontrar o polo sul celeste. Tá bom, gente? Então era isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.